Aí tá sem graça aqui, tá parecendo o um madril jogando, mano. <risos> Zoeira. Ô Douglas, tá, tá boa a qualidade, o stream? Não tá 60 FPS, né, mano? Uh, uh. Então toma aqui a é São Costa do Damião. Que? <risos> Caralho! Mano, clipa isso, pelo amor de Deus, velho. Você é louco? Alguém clipa pra mim, por favor, mano? Porque eu não tenho jogadas boas, então. Vamos salvar. Será que era alguém? Ó. Ó o veadinho ali, ó, só esperando. Ai! Aí não, né, mano? Aí não, né, mano? Aí não, né? Eu Tô em o, o amigo dele tá por aí, tô indo. Pô, mano, tô no meio de uma live aqui, mano. Faz barulhinho. Falar. Tô no meio de uma live. Se acabou a bala, acabou a bala. Relaxa, mano. E aí, o... A, é, é a geleia ou a geleia, mano? Pra não ficar estranho. É hoje Geleia, né mano? Não faz mais sentido uhum. É moço? É hoje o é? Ah, Geleia? Vamos subir aqui nesse duplex aqui, sobe no triplex Dá uma olhadinha Nas costas, costas, costas Acho que veio da esquerda aqui Tá aqui na minha frente Morreu Em cima, em cima caiu, em cima caiu Tá indo dentro, tá indo dentro, tá dentro. O amigo dele não sei onde tá não, tá lá de fora. Você que tá atirando? Pronto, não tem nenhuma arma de longe. Tá vendo eles? Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Acertei? Você acertou? É essa aqui que tem skin, né, mano? Bem inútil isso aqui, mano. Tem uma cara, tinha que ter uma cara aqui. Vixe, bomba. about Opa. Ah, é aqui da minha frente. Onde, mais ou menos? Onde, onde? Nasci duplex aqui da frente, ó. Onde eu pinguei ali, ó. Bora franquear, bora franquear. Franquear os caras, bora. Assim, esse já vai. Ai, nas minhas costas aqui. Cadê, cadê, cadê? Ah, você matou? Onde que ele tava? Matou ou ele caiu? Você matou ou ele caiu? Alô? Aí me ignorou. Tô, tô, tô, sim, tô, sim, tô, sim. tô, eu a... tava aqui em cima. Tem... Ele eu, caiu? Esqueci, é, eu esqueci que eu tava com uma peste pra falar. Ele caiu, uma... ou... Tem uma carga, alguma coisa, né? Aqui, ó. Eu posto um de alguém, vem cá. Cuidado que tem mais gente ali da frente. Não sei se era ele não. Aquele duplex lá deve ter cara, né? Uhum. Se não era esse aí, tem. Ó. Tem você? Ixi, SKS, velho. Vou até entrar aqui. Ixi, o gás tá vindo, mano. Eles vão ter que vir pra gente. Boa. Não sei onde está tirando, mas boa Ai, joguei mal, joguei mal, joguei mal Já uh! está vindo, mano Cadê ter gente aí perto de C, mano Onde, onde, onde ah, mano, que os cara me deu. No... Ah, vai se. Os cara tá me dando Ghost, velho. Vai tomar no. Na moral, ô, oh, vai tomar no. Da Ghost, né, mano? Vai se, velho. Vai me dar goche, é, mano. Ah, tomando. É, é. no... Os caras me deu goche, velho. Os caras me deu. Deram... <risos> Tem certeza? Tem certeza? Sim, mano. Ele tá aqui no Discord, velho. Já fui xingar ele já. Já fui oh, xingar bora outro, bora outro. Jogar... Vamos jogar com eles lá, mano. Ah, não vou jogar com eles também, não. Me deram o gosto, velho. Slayer sem namorada. Melhor nick de todas. Slayerzão se eu um dia subir aqui, você vai arranjar uma namorada. Eu arranjo uma para você. Senão eu namoro com você, mano. Pode clipar, mano. Vou até usar o logo aqui, que agora vai ser tryhard, mano. Não te trouxe flores, mas te trouxe flores, mas te trouxe só. Ó, no meu navio no aqui. Na ah, caiu no meu navio, cara, aqui. Caiu doido no meu navio. Ah, Nossa, fudeu. Ah, acerta, acerta. não Aí, cai no, cai no mar, galera. Boa sorte. Até é. usar o AG aqui que agora vai ser tra hard, mano. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. Mano, navio tem gente, mano. Tentar ir lá no navio, mas o cara caiu na ponta, do navio cai lá na outra ponta. E? Aí, fica aí farmando aí, seu otário. Deixa aqui. Xuxa, chu deixa gente aqui, deixa aqui. Ai, ai. Tem arma agora, Cê. Pegar esse pique aqui, pera aí. Não, não morre não, galera. O cara, o cara deu spray de rio aqui, <risos> acertou os passarinhos. Ai, meu Deus! Ai! Não dá não. Tem lá do outro navio, mano. Quem tá com arma com mira e eu tô sem focacinho aqui, ó. Ai, granada! Especha, specha, especha. Alô? Ele tá lá do outro navio, mas dá pra vir salvar aqui. Sim. Nossa, uma granada mata o cara lá, SP. Se tiver granada, você cozinha. Okay. Tem kit aí? Bora dar volta ou vamos? Deixa eu ver então. Vou pegar esse cara aí tá nesse pesão. Vamos subir, cada um numa escada aqui, SP. Aí eu mato tu morre. Para. O cara sai fora. Vambora, vamos lá com eles. Nossa, tava single, velho. Acho que deu pra pegar. Derrubei, SP. bora. Finaliza? Tem motor que tá no chão? Não, matei em pé. Ai, ai. Ah, mano, vai tomando zóio, velho. É, só porque eu falei que era Vou achar a motinha. Relaxa. Foi assim, ó. Saindo do gás, fui parar pra me realar. Mesmo sabendo que ia dar tempo, tomei na nuca. Vai tentar ficar vivo? não... Bora é morrer. Um tem kit aqui, ó. Te matar ou não? Decide aí. dá pra sair, mano. Não dá pra sair, não. Dá sim, não, mano. Você acha que ele vai, vai achar matar. carro até... A... É, então procura aí, ó. Tem um kit. Você achou kit? Beleza. Dá pra sair, então. Tem kit, irmão? Tem. Não, tem um badass. Beleza. Vai reto. Tô com uma vai. analgésica aqui. Vai. Dá pra ir de bom, mano. Vai pelo 60 aí, ó. Ó, ah, lá na frente, lá na frente. Vai reto, mano. aí. Ah, nossa, aqui gente reto. A gente vai passar eles, porque é carro fraco ali Eles não podem atirar, mano Eles não podem atirar naquele carro Eu bater neles, mano A perseguição Vai, vai, vai Nossa Morreu? Morreu, morreu, morreu Tá vivo, tem mais um vivo. Pior que ninguém tá assistindo pra clipar, mano aí ó é Ah, vai tomar no cu, socorro! Do morro, do morro, do morro. É, só vai, só vai, só vai, só vai. Morro do... 320 lá. Ele tá com coisa. Vem, vem, vem. Ah, o gás tá vindo de novo, velho. Nossa, cinco granadas aqui, velho. Mano, olha os caras ali na frente. Ah, vai tomar no cu, olha pra eles, velho. Só vai aqui, só vai aqui no cantinho. Vai, vai, vai, vai. Vai rápido. Vou morrer, velho. Vou correr pra casa. Vai, vai, vai, vai. Ih, acabou o Smokes, pê. Vai, vai vai. Ah, vai, vai, vai. Ah, vai tomar meu c**o, Vai Ainda a casa,